Hey you, what's up? E hoje a gente vai fazer uma das aulas mais importantes aqui do nosso curso de gramática essencial, principalmente aqui no nosso nível básico, né? Que é sobre o present progressive. Ela é uma aula extremamente importante porque é muito utilizado no inglês. E como ainda a gente está no básico, ela estrutura um pouquinho do verbo to be que a gente viu logo lá na nossa primeira aula, incorpora alguns elementos novos e daqui para frente a gente vai utilizar isso em outros tempos também. Então assim, é importante que você entenda essa aula, que você faça ela com bastante atenção, com bastante concentração para realmente garantir o máximo do seu aprendizado, tá gente? É, lembrando que essa aula tem PDF para você baixar com atividade, tem MP3 também e durante a aula a gente vai fazer alguns exercícios de fixação. Beleza? E, ah, e aqui a gente vai ver já todas as possibilidades, né? Então, presente, presente progressivo na afirmação, interrogação e negação. Por esse motivo, essa aula é um pouquinho mais longa, tá? Mas pode ficar tranquilo, porque também agora você vai aprender e nunca mais vai precisar se preocupar com isso daqui. Se você já viu, assiste essa aula, porque ela é muito importante. Talvez eu vou explicar alguma coisa que você não tenha percebido da primeira vez que você estudou, que você não tenha notado, ok? Mas assista essa aula por completo, porque ela é muito importante mesmo.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 Que aí eu tenho que colocar ele no gerundio. Como é que fica ele no gerundinho? Básica, ele está em ing. Playing soccer. E aí eu vou negar, porque eles não estão jogando é, soccer, eles estão jogando voleibol. No, they aren't. Ok? Bora conferir para ver se está certo. Are Emily and Joseph playing soccer? No, they aren't. Number three. Bora ver aqui, ó. George, George and Ryan. George and Ryan é equivalente a qual pessoa? equivalente a they, eles.